Tá ouvindo, ó. <risos> ó, aqui todo dia começa assim, gente. for <risos> Fornline. E aí meus amores, como vocês estão? Tudo? Hoje a gente vai mostrar como está sendo o nosso dia de trabalho agora, nesse período, com a Covid-19. A gente retomou a filmagem faz pouco tempo. Então a gente vai mostrar um pouquinho o que está sendo esse novo momento. A gorda tá na casa dela, trabalhando remota, remoto, remota. E eu tô aqui no set, enfrentando esses desafios todos, né, meu bem? Vê se pode, vê se tá, família assim. Já tô com a minha máscara, tá? Já tô com o exame, já fiz três exames, todos eles negativos. Tanto pra Covid, quanto pro banco. Olha! A minha blusa! a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês como é isso. Eu normalmente eu não vou mais pro set, né, porque agora tem um limite muito… Tá bem limitadinho a história de quantidade de gente no set. Então é só o essencial que vai pra lá. E eu não sou essencial. Ah, na verdade, é que minha equipe é maior. Então quem fica lá é quem vai né? passar roupa e tudo mais, que é a camareira. Bom, gente, voltei, que eu não sou fraca. Já tomei um banho, escovei o um dentinho, tô mais apresentável, né. Porque, por favor… E vamos sentar aqui, vou começar a trabalhar. Vou mostrar pra vocês minha mesinha, o, o kit filmagem em casa. Ó, oh, gente, é assim, ó. Cigarro, cinzeiro, café. Borrifador, pro perigo sair de perto. Minha mancha preferida, que eu amo, na minha mesa. E aqui tem essa luzona aqui, que eu ligo pra, pra galera me ver enquanto eu tô falando com eles. Ah, aqui tem um resto de Drag Night. Vamos dar uma olhadinha como é que tá sendo? Bora! Então, galera, eu não posso filmar o um set, mas eu vou filmar a primeira etapa do dia, que é a triagem. A gente chega, limpa os pés, tem tudo bem explicadinho aqui. Aí a gente encontra essas duas biomédicas. Oi, meninas! Como tudo vai? bem? Tudo bem, e vocês? Ótima, obrigada. Me bem. conta um pouquinho dessa primeira etapa do dia. Aqui nós realizamos os testes rápidos, certo? É, Para diagnóstico do Covid. Nós é, medimos a temperatura e fazemos também a medição do batimento cardíaco e de saturação. Esse é o nosso trabalho inicial. Que legal. Se necessário, o teste do Covid-19, que é o teste rápido. Isso. Que bom, meninas. Muito obrigada pela atenção e trabalho de vocês, tá bom? Um beijo. Valeu. também. Tá então, a gente tem, ó, tudo espalhadinho certinho. A gente tem álcool gel espalhado por todos os ambientes do set. Tem esse aqui que eu amo. Ó, é só colocar o pezinho aqui. <risos> Mudou também agora o procedimento Na bancada de maquiagem A gente não pode mais ter o material todo exposto tá Quanto menos superfície de contato, de contato Melhor uh, A gente trabalha em cima agora Dessa base de alumínio Junto com a tua espátula Todo o material que eu vou utilizar Para essa maquiagem Eu coloquei dentro desse case Que está borrifado de álcool 70 e tal uh, Aqui dentro eu tenho os pincéis que eu vou usar para esse, esse ator, tá? E o material que eu vou usar para a pele dele, eu já coloquei aqui, ó, tudo higienizado, fracionado e individual. A gente retira daqui, coloca na superfície e guarda, ok? Esse é o novo procedimento. E esse lado aqui, que fica essa bola dentro do meu óculos vai ficar, né, a paciência. Vamos deixar assim, né, gente? você devem estar se perguntando... Como você vai vestir as pessoas se você tá em casa? Cadê a roupa? Cadê o figurino? Tá tudo lá já, gente. Eu comecei a preparar... Hoje é quinta-feira, eu comecei a preparar as coisas na segunda. Pra gente filmar hoje. Então, já tá lá. Ontem esterilizou tudo, todas as roupas tudo que usar então tem que ser tudo de véspera né tem que mandar tudo esterilizar para depois isolar e colocar no set e aí só as pessoas que fizeram teste pode ir para o set e fiz um, um, uma videochamada com ela para organizar tudo e agora tô esperando para entrar aqui na no Zoom que a gente faz tudo pelo Zoom e um outro aplicativo e aí, eles me ouvem lá no set de filmagem, se eu precisar falar alguma coisa. Olha como funciona agora, ó. Corretivo, espátula. Eu retiro a quantidade necessária. Eu guardo. Eu coloco na minha superfície. Bora lá. Gente, olha a bunda da gorda ali, ó. Olha a bunda da gorda trabalhando, ó. Ai, gorda! Olha gente. Olha a gorda, gente, trabalhando. Olha a gorda. Olha a gorda trabalhando. É assim que acontece agora os dias de filmagem, é uma coisa muito mais distante assim, fica mais remoto. Eu não posso mostrar muita coisa no computador, né, porque é confidencial ainda, até ir pro ar. E... e é isso. Então é isso, galera. Finalizando o vídeo, muito obrigado por ter participado com a gente. Não te esquece de deixar teu like aí, o famoso soquinho da Enza. Se inscreva no canal, se você é novo por aqui. Ou se você já conhece e ainda não se inscreveu, dá uma logada aí, vai, gente. Se inscreve aí, pô. Participe nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, canal Azulça. Nos vemos no próximo domingo. Obrigado por assistir. Se cuidem, lavem a mão, usa a máscara. Beijo, beijo, beijo. Tchau! Beijo e até o próximo. <música> yeah, yeah.